Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Agora vamos falar sobre a pronúncia da sura Al-Fatiha. Então começamos com o primeiro versículo. Bismillah, Bism Bismillahi, Bismillah, Irrahmani, Irrahmani, Ar-Rahim, rahim Reparem que o mim tem que fechar os dois lábios, Ar-Rahim -e, e Ora Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Eu vou juntando. Depois de bismillahir eu junto Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Então é uma sequência. Depois. Alhamdu, Alhamdu, vejam que tem que articular bem quando você lê o Corão. Então, o Há, Alhamdu, Alhamdu, o Lá é mais aberto, o mim é mais fechado, então tem que gesticular bastante quando lê o Corão. Alhamdu, Lillahi, Lillahi, Rabbil, Rabbil. Aqui você pode esticar 2, 4 ou 6. De preferência, 4 ou 6. Então, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Depois, então Arrah. segurando o Ra como se estivesse difícil de sair da boca. Então, o Rahman, o Rahim. ar Rahman, ar Rahim. Depois, Madiki, Madiki, e o Mitin, e o Mitin. O Madiki tem, é, estica duas vezes. E o Mitin, e o Mitin tem, chedanudé, então fica e é o midin seguro de, de novo e é, são duas, quatro ou seis é, tempos que você pode prolongar no din, din e tem chegado no é, yeah. e estica duas vezes o é, yeah. na oh, tem que usar bastante a garganta, na agudo, na, abudu, na, abudu, na um teste para o AYM, um, como se estivesse vomitando, não vou fazer aqui, mas se coloca o dedo na boca e A, ah, esse é o mesmo som. Então, na'abudu, na'abudu, wa'iyaka, shadda no ya, então, wa'iyaka, prolonga duas vezes, nesta'in, Nesta'in. Depois. Ihdina. Ihdina. Ihdina o siropo. Ihdina o O ó. pó. Sai aqui da bochecha. Um som mais grave. Pó E só. Tem o sé Se. E só. Também sai da bochecha. Só que. só, So. E siroto, prolonga duas vezes. irdina siroto al-mustaqim. Mustaqim, ou assim. Mus, mus. Aí você vai falar para mim, precisa abrir né, a boca, sorrir? Precisa, né? Tem que gesticular. Mustaqim, <risos> mustaqim. Depois, siroto Siro, de novo estica duas vezes o ró. Olha que eu estou juntando de novo. Porque tem que ser no leme. Então, Siro, oh, po, ledina. En, ante. ante. Reparem que o nuno, eu falei An En. A língua toca no boca. então an depois am an am an an'tam alaihim an, am, an, alaihim ghayril ghay a oh, e já é de novo abre bastante a boca ghayril mahbub bi mahbub Walab. Polin, o bolin tem que ficar obrigatoriamente seis vezes. Então, é lendo agora toda a Fatiha fica: Bismillah, Mohamed, Rahim